Oi, essa é a parte 2 do design ecológico e gestão de resíduos, gestão hídrica de um pequeno terreno numa casa de periferia. Vamos dar uma olhada. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Nessa parte 2 do vídeo, a gente está vendo o que é possível fazer num terreno pequeno. Então, mesmo o terreno sendo pequeno, dá para fazer um monte de coisa a gente já viu no vídeo anterior, eh, a, a, as bacias de, de contenção, o direcionamento das águas, um pequeno eh, jardinzinho, um canteiro para produção de alimentos, a partir da reciclagem de alimentos que vêm da casa. E agora a gente vai ver o jardim da frente, como é que ficou, a instalação de um novo brejinho, ou, ou de um ambiente bem mais úmido, que é para poder plantar uns copos de leite, que a dona da casa, Neise, gosta bastante, e vamos ver também um jardinzinho com algumas é, suculentas e algumas plantas de, de Mata Atlântica que ela faz ali no, no terreno, que ela cuida ali no terreno. Lugar pequeno e que dá para fazer um monte de coisas legais. Olha só os detalhezinhos. Também essa gradinha veio de ferro velho, lixou, pintou, uma moldurinha ao lado... E a partir disso um portalzinho e do outro lado o jardim, muito bem cuidado e também aqui trabalhado. Vamos acompanhar outra vez o caminho da água. Mais ou menos daqui da metade da casa a água passa por esse veiozinho. Note que ah. junto da cerca o terreno está um pouco mais alto e junto da casa mais alto também, de maneira que a água passe e ela seja encaminhada a passar aqui pelo meio, descendo para o jardim. Entrou no jardim uma primeira baciazinha de contenção. A gente quer reter água no, no lugar para o período de seca, o, o jardim sentir menos. Como é que chama essa flor roxa aqui, Neis? Alamanda. Não, Agapanto. Os Agapanto em flor, formando a partir do jardinzinho que a gente construiu, também aproveitando curva de nível, também aqui uma bacia de contenção ou uma bacia de infiltração. O excesso de água que porventura fique parada por aqui. Então o excesso dela tem uma saída, que é aqui desse lado. Se a água passa por aqui, ela vai descer e vai encontrar uma nova baciazinha de contenção. Uma nova bacia de infiltração. Nessa parte de baixo, se a água é demais, ela também vai correr aqui pelo meio. Correndo pelo meio, ela vai encontrar mais uma bacia de contenção, que é ali onde o Thor está agora. Oi, Thor! Thor? E ontem, onde, onde está aquele saco ali, nós fizemos uma intervenção no terreno. Deixa eu mostrar. Aqui foi feita uma nova intervenção no terreno. Um saco plástico por baixo. Pode soltar ele, Ney. Vem, To! To! Ô To! Ontem nós fizemos essa nova intervenção, uma bacia de, de contenção aqui é para ser um, um brejinho. A ideia. A Neise quer plantar copo de leite. copo de leite precisa de mais água. Então, ontem fizemos essa intervenção, de maneira que aqui se transforme num brejinho. Como foi feito? Eu escavei o terreno, coloquei um plástico impermeabilizando por, por baixo e voltei o terreno. Aqui embaixo, aqui no meio, ele está mais baixo, de maneira que se der muita água ou a água que venha de máquina de lavar, e aí é exercício interno da casa fazer essas adaptações. Muitas vezes a água da máquina de lavar ela é reutilizada aqui no, nos jardins. Agora a Nese pode vir com a água de, da máquina, ou mesmo a água de chuva que está captada lá no tambor e dispersá-la por aqui para ter um micro laguinho por aqui e um micro brejinho também onde o, o copo de leite vai se desenvolver. Seguindo pelo jardim, olhando de um outro lado a, a porta de entrada da casa, aqui a gente percebe também os jardinzinhos feitos aproveitando a curva de nível e direcionando a água. A água que escorra por esse pedaço ela vai descer e vai encontrar toda aquela parte que vai impedir a água de, de ir para a rua. Mesma coisa nesse pedaço e mesma coisa aqui na calçada, que foi pedido para junto da, do limite para fazê-la mais alta, de maneira que a água que escorra aqui pela descidinha, ela não passa e não vai para a rua. Ao contrário, ela é canalizada e essa terra acumulada aqui, a gente percebe isso, né? esse assoreamento, a água então vai ser canalizada aqui para dentro e novamente não vai para a rua. Ou seja, a maior parte da água que cai aqui no terreno e na casa ela é reaproveitada, e olha que belezinha o jardinzinho feito, é trabalho, design, né? é pensar o caminho das águas desse outro lado, ainda não está feito, aqui é para ser a garagem, flores de capitão ao longo de boa parte do limite do terreno, E aqui um, uma áreazinha para Neise cuidar de suas plantinhas, novamente o reaproveitamento de pallets e aí com o reaproveitamento de pendurando algumas floreiras, aqui ao lado as várias plantas, muita suculenta e uma telinha para segurar um pouco o sol até que né, esses são os arranques para casa poder continuar daqui a uns anos. E novamente algumas grades e portão ao fundo, reaproveitamento de ferro velho, é lixar, pintar e pronto, dá para ir construindo uma decoração legal. Casa pequena, terreno pequeno e, ao mesmo tempo, um monte de coisa pode ser feita. Então é isso, estiverem curtindo, esparramos as boas novas aí para o pessoal. Nós estamos começando a sair para dar cursos, eu estou querendo viajar um pouco pelo país. Então, se você tiver interesse nessas coisas todas que a gente vem fazendo por aqui, entre em contato, é possível a gente ir até onde você está, levando todo esse conhecimento. E compatibilizar isso, coisa de umas 10 pessoas fazendo um curso, uma vivência ou uma oficina, já seria o suficiente ou o bastante para viabilizar a minha ida até onde você estiver. Legal? Então, se tiver interesse, entre em contato e a gente conversa. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!